Oi, eu sou o Cup e tanto no Twitter quanto no Instagram eu coloco os meus pronomes na bio. Pronomes é uma coisa que é sempre tema na comunidade trans, mas algumas pessoas têm começado a colocar pronomes na bio mesmo quando elas não são trans. Vamos conversar sobre isso? Mas antes de qualquer coisa, não deixe de curtir o vídeo, se inscrever e deixar um comentário caso você curta este vídeo. O gênero gramatical é um elemento muito importante na nossa comunicação, principalmente na nossa língua. Por mais que, em vários substantivos, ele não tenha nada relacionado a sexo ou a identidade. Você já parou pra pensar como é muito louco que, tipo, cadeira é feminino. Por quê? Copo é masculino. Porém, quando a gente está falando de pessoas, isso adentra o campo social das identidades daquelas pessoas. A nossa fala passa a ser uma forma constante de validação ou invalidação da identidade dos outros. Ela vai determinar constantemente a forma com que você vê aquela pessoa, e o uso do gênero gramatical vai sempre dizer algo principalmente sobre a pessoa que está falando. No momento que você encontra uma pessoa que você nunca viu na vida, o gênero gramatical que você for usar, provavelmente vai refletir a forma com que você percebe aquela pessoa, a sua leitura social em cima daquela pessoa, que a única coisa que tem para você perceber é a aparência dela. Então acaba sendo um julgamento de aparência. E para a maior parte do tempo, para a grande maioria das pessoas, isso não vai ser um problema. Mas para pessoas trans, isso é, em geral, algo muito importante. Porque nossas identidades podem não ser coisas óbvias ou intuitivas para se assumir a partir das aparências das pessoas. E os nossos pronomes são desrespeitados em várias situações. Seja porque as pessoas assumiram errado o nosso gênero ou de forma intencional, quando a pessoa quer realmente desrespeitar a gente e a nossa identidade. E sabendo que muitas dessas pessoas podem enfrentar grandes disforias de gênero, que são um conjunto de emoções negativas motivadas por uma questão relacionada a gênero, a desvalidação de sua identidade dessa forma pode motivacionar um episódio disfórico ali. Talvez reviver algum trauma ou algo mais pesado dentro daquela pessoa. Mas, como eu disse, as nossas identidades podem não ser coisas óbvias. Por quê? Por mais que a forma com que você se expressa corpo, corpo, comportamental... A forma com que você se expressa comportamentalmente... É isso gente, a forma com que você se comporta ou a forma com que você se expressa esteticamente, visualmente, possam sim de alguma forma refletir o seu gênero, isso também pode não ter nada a ver, e nós sabemos disso. Eu sei que no momento que eu posso sair com cabelo colorido, maquiagem, barba e saia, as pessoas podem olhar e ficarem confusas e não saber se devem me tratar no masculino ou no feminino. E por mais que eu não vou sair por aí com um crachazinho aqui falando qual é a minha identidade de gênero, Apesar de que eu gosto dos bottons que as pessoas colocam nas mochilas, nas redes sociais isso é diferente. É tranquilo você colocar essas informações na sua bio, que serve justamente pra isso. Aqui ele já é um espaço que é reservado para a gente falar um pouco sobre nós. Então falar sobre quais pronomes preferimos ser tratados é um uso natural daquele espaço. Mas a nossa indicação não tem sido apenas que pessoas trans indiquem seus pronomes, mas pessoas cis também. A partir disso, a ideia é de naturalizar o costume, se perguntar sobre a forma com que as pessoas preferem ser tratadas. Até mesmo quando lhe parece óbvio, quando uma pessoa é obviamente cisgênera. Porque às vezes uma pessoa que possa parecer obviamente uma mulher possa preferir pronomes masculinos. E facilitar esses costumes pode ajudar muito a vivência de diversas pessoas trans. E tirar a ideia de que pessoas cisgêneras não têm nenhum papel nesse movimento. Mas isso não é verdade. Eu vou roubar aqui a fala de Elliot Steele no momento que se diz que, enquanto uma pessoa trans, frequentemente cai sobre mim a necessidade de se iniciar uma conversa sobre pronomes ou gênero. E nessas conversas eu acabo sendo muito isolado. Quando as pessoas perguntam pra mim quais são os meus pronomes, mas não perguntam para mais ninguém daquela sala, e isso machuca um pouco. Eles percebendo ou não, eles assumiram como que uma pessoa trans deve se parecer e perceberam que eu sou a única pessoa que tem cara de trans. Então, se apresentar e dizer seus pronomes, ou perguntar para as outras pessoas quais são seus pronomes, são coisas que têm se tornado cada vez mais comum, e é positivo que isso esteja acontecendo. Mas tem um jeito certo de fazer isso, de colocar seus pronomes na bio? No inglês, muitas pessoas sinalizam seus pronomes usando she barra her, ou he barra him, ou they barra them. E aqui no Brasil, muitas pessoas fazem tipo isso, falando, colocando ela, dela, ele, dele, mas no português isso não faz tanto sentido assim. O she, her, como colocado nesse momento, é o mesmo que falar ela, ela duas vezes. É duas formas de falar ela. Traduzir ela, dela é um equívoco. Se fosse dela, o masculino deveria ser he, his. Não he, him. Se você conhece inglês, você deve ter caindo a ficha disso e percebendo que ah é verdade. É um erro de tradução bem comum. Então não faz muito sentido, né? Eu recomendaria apenas colocar ela, elo, ele, ele. No caso, os seus pronomes de preferência. Não há necessidade de colocar mais nada além disso, sabe? Isso já é bastante. Eu mesmo tô colocando assim atualmente. Eu listo esses três pronomes. masculino feminino e neutro. E antes eu colocava qualquer pronome apenas. Porque pra mim, particularmente, eu sou indiferente ao gênero gramatical pelo qual as pessoas me tratam. Desde que elas me tratem com respeito, tá tudo ok. Mas como eu espero que tenha ficado claro, essa discussão ela não precisa parar na bio também. É bom que a gente passe a perguntar mais sobre os pronomes das pessoas em várias situações. Por exemplo, reuniões, momentos de apresentar, professor se apresentando pra turma. Essas coisas já são comuns em alguns lugares. Elas podem se tornar cada vez mais comum aqui também. Mas e aí, o que você achou desse vídeo? Você aprendeu algo novo? Você coloca esses pronomes na bio? Ou você é uma pessoa assim, você nunca imaginou que você poderia fazer isso porque é uma coisa de pessoas trans. Mas na verdade não é, e você vai estar ajudando bastante as pessoas trans, colocando. Diga aí o que você achou aqui nos comentários e também diga quais são seus pronomes. Fala aí pra mim, e por que, que você se identifica com esses pronomes? Eu sou o em todas as redes sociais, então me siga por lá e até mais.